Bom dia, galerinha! E aí, como é que vocês estão? Também a gente está? Aqui é a entrada do... Ferribolt. Cidade baixa. Internacional Travessias, mas nem é esse nome não, viu? É aqui onde o pessoal chega pra embarcar ou desembarcar. Pra pegar a lanchinha e ir lá pra Itaparica. A gente tem que fazer essa travessia, né? A gente tem que filmar. Enfim, vamos cá, continuar. Vamos começar aqui mandando uns salves. Ficou tempo sem gravar né a galera nova chegou aí. Vamos lá. Franciele Martins. A Franciele descobriu o canal aí. Vários vídeos comentando. Bem ativa, né? Um abraço aí pra ela. Tem o Edmilson Okumoto. Edmilson, eu achava que ele era daqui de Salvador, mas não é não. Ele disse que tá com cidade de Salvador, né? Então... Provavelmente conhece, ou então está conhecendo agora Um abraço aí, grande Edmilson Vamos lá O Oliveira Jefferson Temos um Luiz Henrique Oliveira Genivaldo Matos Novo motofilmador aqui de Salvador Com sua ninjinha aí Acho que a ninja dele é uma 300, está aí Ainda em fase de De ajustes da câmera e microfone Mas vai rolar Márcio Evangelista, nosso brother aí Comprou luvas agora, muito bem, muito bem, tá certo. Matheus Gonçalves, MT07 boa Esse brother, ele é de... o tempo tá fechando, velho. Ele é de Porto Alegre, tem a MT também, pegou MT recente, parabéns. Ótima aquisição. Daniel, o Daniel, ele tem uma Lander. Pô, o tempo tá fechando rápido, velho. dando é muito muito traiçoeira. O Daniel, ele tem uma Lander, ele... Encontrei com ele... Na rua Aí eu achei que a lâmina que dele Tava com a cebolinha de freio travada Mas não é não, foi Foi ele que tava segurando mesmo Então foi o pé dele que tava em cima Aí eu avisei a ele até Diego Sena eu, Diego Sena Tem o Joás Caldas Mari Santana Ela comentou do vídeo Que a gente passa pro Pernambués Ela tava lá me ensinando onde começava Pernambués Muito obrigado viu Mari Volta Luiz Nascimento Sacramento. É, tô devendo a ele a volta na Bahia de Todos os Santos. A gente vai fazer, cara. A gente vai fazer. Tem, tem mais gente querendo aí, a gente vai, vai fazer esse passeio. Fiquem ligados, Uziel Matos, Ivandro Furtado, Marco Bucão Marco Bucão e o André Espino lá. Abraço aí pros dois é, do grupo da MT, os dois tem MT também. Daqui de Salvador. Eduardo Farias. Ah, perfeito, pilotando. Ah, sacaninha. Massa. Carlos Bittencourt. Ah, aqui. Minha senhora, Verônica Souza. é namorada. E minha cunhada, Fabi Libório. Meu irmão, Rodrigo Libório. E meu sobrinho, Levi Gabriel Libório. Não pode esquecer da família, né? tá Alegria ter vocês acompanhando aqui o canal. Ok, meu sobrinho Leviê, chama de Zé. Grande Zé. Bom, terminado os salves. vou dar um aviso. Hoje... Que data é? Hoje... Bom, a data de hoje não, não é muito importante, mas... Um aviso, no dia... 4 de junho, 4 ou 6, a partir das 2 horas, vai rolar o um encontro de motofilmadores de Salvador, lá no Jardim dos Namorados, só passar por lá vocês vão ver, a partir de 2, não demorem muito, porque vai ser a partir de 2, só que é o tipo de evento que vai levar 4, cinco horas lá, provavelmente depois de no máximo 3 horas a gente saia, a gente possa dar um rolé, toda a galera, então você que é inscrito, acompanha nosso canal e quer conhecer essa galera, vai ter eu, vai ter o Diego da XT, vai ter, eu, eu convidei né, não sei se ele vai, o Magalho é baiano, o amigo Jardão vai estar tá lá. O Bery, da Croça, tem o Felipe da, da, da Fazer, o Sansão da XT, é, o Thiago, tem uma CB300 também, deixa eu ver quem mais, Pô, já, velho, é, é muita gente, velho, é muita gente, a gente estipulou aí em média, provavelmente vai ter 16 moto filmadores, então assim, são os ativos daqui de Salvador no momento, então, fica o convite, caso vocês queiram ir lá, conhecer, tirar foto da, das motos, viu? Eu... Quem tira foto comigo, né? mas não gosto de tirar foto, né, eu bicho feio da porra. Foto não é comigo, velho, eu tenho um sério problema. Mas a gente tira, viu? Se quiser a gente tira, mano. Não faz esse esforço. Mas né? eu não sou fã não, não gosto, não gosto. Tá tudo bem, Titeira. Epa, fechou. Segura aqui. Eu vou segurar. Tá, tudo bem. Então é isso aí. 6 do 4, primeiro encontro de moto filmador de Salvador. Vai rolar, vai ser legal. Muita resenha. Vamos conversar. Vamos trocar experiências. Vamos dar dicas. E o intuito do evento são vocês os inscritos nada além disso não é autopromoção não é ver quem tem mais inscritos não é quem tem mais vida não porra, velho não é né? parar, né ok é. você é retalho um Tio, vou entrar aqui porque hoje a gente vai fazer um passeio diferente. Vamos fugir do padrão. São nove e vinte e cinco e a gente saiu cedo apenas para fazer esse vídeo, viu? Só para fazer um negócio diferente para vocês. A gente vai pegar uma rota que nem eu conheço. Eu olhei no Google Maps. Gostei, eu porra, vou fazer esse vídeo, vou mostrar esse caminho que eu não conhecia. Eu porra, velho. Tenho que, tenho que registrar isso aqui. Cedinha, acha bom, acho bom mesmo. Tem a fé? <risos> bom, isso aqui no comércio, vamos subir a ladeira do tabuão. Fazer isso aqui, velho. Subir na manha, porque a moto pesada, pedra escorrega. Então, aqui sobe desse carro. Não vou jogar de vez, que eu posso desafrear. E a moto não vai segurar. Abre bem, devagarzinho, olha, olha, olha. Nada, ok. Subindo aqui direto, dando pelourinho. Logo abaixo da praça, acho que é praça de Armado, não, esqueci, eu não sei. Mas hoje o caminho é por cá. Essa rua eu não conhecia. A parada é sinistra, velho. Tá me lembrando? Ó, vamos segurar aqui, primeira e isso devagar, porque isso é pedra. Freio aqui não é a mesma coisa. Eita, que quem tem suas placas perto de quebrar aqui, tora. Ó, mais um caminho pra subir ali. Nossa. Caralho, bem underground isso aqui, velho. Porra. Não manjava não, velho. Estamos filmando. nada Ele tá querendo pular aqui Tenta passar logo Aqui é sai Valeu gotinhas na minha face. Aqui é o prédio do Ministério da Fazenda. Está no fundo dele. Ah, isso aqui acho que era uma casa de show, não lembro o nome. Bom, isso aqui é só uma nuvem, né? De boa. Esqueci o nome, deve ter esse negócio de show véio. Ok, transportadora de varejo Lá em cima Mais uma bela igreja Ó, ah, de embalagem Os aqui do lado, lá do outro lado Igreja de Santa Luzia Pede socorro Cadeira, véio. um lugar desse que é abandonado já, do caralho, velho. Ok. E agora o que a gente vai fazer? Hoje é dia do improvável. Vamos subir aqui. E chegamos no Santo Antônio. Eita! Tá de chuva. Vê, a, gente vai, vai parar, vai, a gente vai parar. A gente vai parar. Por que vai tomar chuva? Não, vai tomar chuva não. Que viagem, velho. Aqui <risos> é se mata tá chovendo, lá embaixo não. E mandos dos Pobres. Salvador tem muito disso, velho. De nuvens de chuva.